Okay. Essa me libera da casca O mochileiro vai cruzando a nevasca Eu que sempre fui tão fora da caixa você que ando dentro uh, Programado pra vencer, isso não basta Mas, Às vezes meu ego rebaixa Caminhando quase cego na massa Tô lutando pra aceitar essa catase. Tô lutando pra aceitar essa catase. Tô lutando pra aceitar essa Tô lutando pra aceitar essa catarse yeah. Yeah. Não me cabe mais uma visão romântica Sobre a semântica desse universo yeah. Tombo por tombo, doença por onda Cê entende que a física é controversa e se não atapa buraco tocar no ponto fraco Como essa pelo quanto Sorria quando se depara com vácuo infinito eu que me liberei, supliquei poder Me desmereci, deixei vomitar, fiz por merecer Não me arrependi, vendo acontecer Quase me afoguei, juro me puxei Logo que acordei, cê não tava lá, cê não tava lá, cê não tava lá Isso me fez um mal do caralho Pai tá tudo bem, mãe Só guarda sua crença pro seu lifestyle Que eu tô em outro, tô em outro Encerrando ciclos, não quero escutar ordens da sua boca por mais que seja bela, não faz parte de mim Por mais que seja bela, não faz parte de mim Por mais que seja bela, não faz parte de mim Catarse que... ah, ah, me libera da casca chileiro vai cruzando a nevasca Eu que sempre fui tão fora da caixa Percebi que ando dentro uh, Programado pra vencer, isso não basta Às vezes meu ego rebaixa Caminhando quase cego na massa Tô lutando pra aceitar essa catarse Tô lutando pra aceitar essa catarse Tô lutando pra aceitar essa catarse oh, Tô lutando pra aceitar essa catarse